Seja bem-vindo ao PG virtual do Mujac, o PG na internet, o seu pequeno grupo virtual. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui. Quero te lembrar, se você ainda não é um assinante do nosso canal, assine. Se você ainda não deu um joinha, dê um joinha. Por quê? para tirar a gente da fila do YouTube, porque temas teológicos ficam lá atrás. É um nicho muito pequeno, é um grupo muito pequeno de pessoas que estão dispostas a procurar esse tipo de conteúdo, mas são muitas pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Muito obrigado por ter dado play. Imagine só Jesus te chamando para ir numa pizzaria. E aí papo vai, papo vem, vocês estão conversando, você está lá todo encantado toda encantada, porque Jesus está te conversando sobre coisas celestiais, sobre mistérios, contando algumas piadas, e de repente ele põe a mão sobre sua mão e dá aquela encarada, segura na sua mão, você olha nos olhos de Jesus, Jesus olha nos seus olhos, e aí ele fala, com o que, que eu vou te comparar? O que, que eu vou comparar com esse seu estilo de vida? Eu estou aqui, eu quero fazer uma parábola para eu imaginar com quem eu vou comparar você. Imagina só. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso que aconteceu no texto de Lucas, que nós estudamos neste PG e eu gostaria de compartilhar com você. Com que eu te compararia? Essa é uma pergunta muito séria e muito importante. Por quê? Porque essa pergunta foi feita por Jesus para um grupo de pessoas, mas de forma muito específica para os fariseus, que estavam ali perto. Pecadores da maior sorte possível ali, prostitutas, gente convertida, que havia se convertido com a mensagem de João. E aí o que, que acontece? Nesse, nesse momento de conversa, Jesus, então, falando, ele o, o texto de Lucas deixa claro que ele, ele abre uma uma exceçãozinha, aponta para os fariseus e diz, e, os, e o Lucas diz, os fariseus não creram no propósito de Deus para eles. E aí Jesus diz, que, com que que eu vou comparar vocês? Com que coisa eu vou comparar com vocês? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no nosso pequeno grupo. Eu gostaria que você me acompanhasse, vendo tudo que a gente vai estar tá falando aqui. Quando nós estudamos o livro de Lucas, Todas as vezes que a gente abre o livro de Lucas, a gente não pode esquecer de uma coisa importante. Todo o Evangelho, o evangelista Lucas de forma específica, mas você pode levar isso para qualquer outro Evangelho. Ele não está narrando os fatos numa sequência, numa sequência cronológica. Não é essa a intenção do autor nas narrativas do Evangelho. A intenção dele é construir um argumento que leve para a cruz. Todo, toda a construção do texto do, do Novo Testamento, dos Evangelhos, principalmente, principalmente os evangelhos que eu estou falando aqui agora e de Lucas, ele vai fazendo uma crescente na sua narrativa até chegar ao ápice, que é a crucificação de Jesus. Então tudo que você lê no evangelho, todas as informações que você coletar no evangelho, no evangelho de Lucas, de João, de Marcos ou de Mateus, a perspectiva é apontar para a cruz. Então todo o diálogo e todas as narrativas que nós vamos encontrar no texto de Lucas são colagens de encontros que Jesus teve ao longo do seu ministério. Não sei Significa que Jesus saiu numa quinta-feira e sexta-feira Lucas começa a registrar. Não é bem assim. Ocorre com frequência nos evangelhos é que ele vai traçando uma linha em uma construção apontando a cruz. E é importante, neste ponto da narrativa, porque ele começa a, a abrir a questão sobre os fariseus e sobre a religião predominante, né, a religião predominante, a única religião ali é, entre os judeus, com os fariseus que eram os guardiões, os, os escribas, os guardiões, da prática judaica ali naquele tempo de Jesus. E aí você começa a perceber que agora em Lucas capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, a presença desse contraponto, desde o capítulo 6, mas logo imediatamente, logo esse texto de Lucas capítulo 7, Jesus entra em outro cenário. E o cenário que Jesus entra é o cenário com a mulher que lava os seus pés na casa de um escriba, na casa de um mestre da lei, que não reconhece Jesus como profeta porque está sendo tratado ou cuidado por uma prostituta. Esse é o ponto de vista de Lucas. Ele vai mostrando que agora os personagens centrais são um contraponto entre aqueles que ouviram a mensagem de Jesus e aqueles que rejeitaram a mensagem de Jesus. Daqueles que ouviram e rejeitaram. Você vai ver sempre esse contraponto no texto de Lucas até ele chegar ao ápice, que é a construção, da morte e ressurreição de Jesus. Bom, dito todas essas coisas, é importante porque a gente vai ver esse, esse, esse contraponto acontecendo em todo o texto. E vocês já devem ter visto isso em outras passagens que eu tratei aqui. Então, agora é a hora que a gente divide a tela e a gente vai para a nossa telinha do professor. Vamos lá. O que, que nós temos aqui? Com que posso comparar esta geração? É uma pergunta é, dura da parte de Jesus. Não é uma, uma pergunta fácil de se ouvir. Eu eu, particularmente, não gostaria nem um pouco de ouvi-la, em hora nenhuma da minha vida, porque, eu, na verdade, eu gostaria de ser comparado com ele mesmo. Ele falou, olha, eu olhei para você e vi que você é exatamente aquilo que eu estava pensando que fosse. <risos> seria ótimo se fosse assim. É, seria maravilhoso. Mas com o que posso comparar essa geração? A incredulidade das pessoas, diante da pregação do Evangelho, a presença também, <risos> pasme, de crentes céticos, e isso ocorre com muita frequência, e também gente que não crê no poder de Deus. Gente que não crê. Existe uma incredulidade de gente que... É crente existe uma incredulidade de gente que, de fato, não crê mesmo no Evangelho. Eles geram em nós um, uma reação, ou gerou em Jesus, melhor dizendo, uma reação muito interessante. E é exatamente isso que eu gostaria de ler com vocês no texto de Lucas, no capítulo 7, acho que está aí com vocês, do 29 até o 35, está na tela o texto. Olha só o que diz. Todos ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos. Eles concordaram que o caminho de Deus... Deus era justo, pois é, tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entuamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público, e vocês disseram, está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria comprova, a sabedoria comprova, comprova pela vi, é comprovada pela vida daqueles que o seguem. Atenção a essa passagem aqui. Especificamente a esse texto aqui ah, Quando João Batista apareceu Não costumava comer e beber em público E vocês disseram Está possuído por demônio O filho do homem por sua vez come e bebe vocês dizem é comilão e beberrão Amigo de cobradores de impostos e pecadores E como eu havia dito anteriormente Antes aqui para vocês Observem aqui O que a gente tem aqui nesse texto A gente tem aqui Todos que ouviram a palavra de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordavam que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Em contraponto, nós vamos encontrar os fariseus mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Você consegue perceber que existe um, um contraponto aqui? É uma divisão, sempre um lado positivo e um lado negativo? Você vai encontrar isso muitas vezes ao longo do texto de Lucas. E por que que nós vamos falar sobre esse tema de hoje? E por que, que é importante? Porque existe uma figura que pode ser transposta deste desse existe uma figura que pode ser transposta deste momento, né? Desse do texto bíblico para os nossos dias, que é o crente cético. Eu quero contar uma experiência para vocês sobre os milagres divinos nos dias de hoje. E fui provocado por um irmão que ele dizia o seguinte: ele, ele disse que era cético em relação a isso. E aí eu fiquei sem saber como que ele poderia ser um crente cético, porque para mim as duas coisas não andam juntas. Ceticismo e fé são duas coisas antagônicas. Mas ele, ele era cético, ele dizia ser cético. eu tentei entender o que ele queria dizer, é que na verdade não é que ele era cético em relação aos milagres, ele era cético em relação à estética da coisa, entende? Porque ele dizia que não acreditava no testemunho de conversão de muita gente, não acreditava no testemunho de conversão daquele pessoal que diz sou ex-drogado, sou ex-traficante, até duvido até dos testemunhos de cura de câncer, essas coisas todas. Aí você aprofunda na conversa e descobre que na verdade ele é cético, ele, ele é cético à estética da coisa, porque se ele esse testemunho é dado dentro do de um ambiente controlado dele, né? Que ele controla o ambiente, para ele está tudo bem. Não tem problema, ele até ouve o testemunho, mas quando isso acontece numa igreja ou num movimento totalmente diferente, que ele não está acostumado, ele não aceita, ele torna isso. E é nesse lado, assim, até porque eu perguntei para ele depois: perguntei, vem cá, mas então você dá margem para eu duvidar da sua própria conversão e duvidar da sua lealdade a Jesus. Você me deu margem para isso, porque se você não enquadrar dentro do, da estética que eu acho que é importante, eu vou achar que você também não é. Ele caminha nesse, desse lado porque. Existe no nosso meio dois, dois extremos, né? Que é aquele que é não crê, mas aquele que crê muito, crê até demais. Apesar que eu, particularmente, acho que aquele que crê demais causa menos dano do que aquele que crê muito pouco. Mas ambos são nocivos para a convivência da igreja. Porque esse movimento, essa ação que ocorre muitas vezes, nos faz afastar do centro, do grande objetivo, do testemunho de fé ou das manifestações de Deus de onde ele está agindo. E é exatamente esse é sobre isso que eu queria falar. Né? A questão do crente cético. Que ele tem a dificuldade de crer em algo fora da sua caixa teológica. O crente cético não, não consegue enxergar para além do seu escopo de segurança. O crente cético ele tem dificuldade em crer em algo fora da sua caixa teológica. Essa caixa teológica, ela, caixa ou esse muro teológico, ele foi construído com boas intenções. Ele, ele não foi construído, na maioria das vezes, ele foi construído para proteger os irmãos e proteger a si mesmo, proteger a igreja. Então nós criamos este muro, nós entramos dentro dessa caixa simplesmente para protegernos de ações externas ou de algumas heresias. Mas isso tem um, tem um custo, porque isso pode te levar a uma coisa, pode nos levar a rejeitar o. O propósito de Deus. E aí, esse perigo de rejeitarmos o propósito de Deus é onde mora o perigo, porque foi exatamente isso que os fariseus fizeram com a religião no, nos tempos de Jesus. O que eles queriam era proteger a religião judaica de aventureiros que vinham em nome de Deus dizendo serem os Messias. E a intenção era boa, porque apareceram muitos aventureiros na sua época, muitos dizendo que eram o Messias. E muitos lendo para si mesmo o texto de Isaías 61, dizendo, eu sou o libertador de Israel. E como você pode rejeitar hoje o propósito de Deus? Como é que isso pode fazer isso? tem um Eu voltei a ler, até postei isso no Twitter, eu voltei a ler o livro, o livro do John Bunyan, que é o Peregrino John Bunyan. E nesse livro há um personagem chamado Sábio Segundo Mundo, que tenta convencer o cristão que o caminho estreito é o caminho estreito foi feito para pessoas menos capacitadas, que têm um raciocínio ou intelecto um pouco inferior. E é interessante porque esse sábio segundo mundo representa um conjunto de coisas que estão ao nosso redor, ao tempo todo, tentando nos afastar das coisas maravilhosas que Deus está fazendo ao nosso redor. Ok?